Oi, eu! E aí, meus chapas elite clássicos, tudo beleza com vocês? Ui, eu sou aqui de volta na área com o Mega Man Legends. É, meus amigos, vamos lá. É, temos coisas para fazer hoje. Ah, sobre exploração das ruínas subterrâneas, sim. Tem um localzinho que eu não fui, mas eu não preciso da broca para chegar até lá. Apenas o pulo alto. Então eu já vou desequipar a minha broca, eu vou colocar de volta... O meu... Ah, Active Buster Certo, e Pra falar a verdade Eu tive uma ideia muito melhor, galera Vamos farmar um pouquinho De dinheiro também nesse vídeo, então Vamos pegar a Vá com a Army. Vamos melhorar ela Para o máximo, o que ela faz? Ela coleta o dinheiro a longa distância Energy para munição infinita Aumenta o alcance o máximo que eu puder. É muito barato melhorar isso aqui. Especial também. Ok, tá no máximo. Energia infinita. Ok. Ataque não tem porque não é uma arma de ataque. Então, beleza. Vamos pedir pra Row levar a gente pra um certo local. É, pras primeiras ruínas, né? Só que antes disso... Eu tenho um gato aqui comigo, né? Eu tenho que colocar ele dentro do flutter. Eu esqueci desse detalhe. Vamos lá. Deixa ele aí eventualmente vai se multiplicar. Ok. Aí o bichinho. Ok. Tá, vamo... eu vou mostrar pra vocês o esqueminha que eu uso pra farmar dinheiro. Vamos ver. Row, me leva pra... As ruínas de Closer. Não, esse aqui é o Dater. Suporte carro. Não é Closer, não. Desculpa, é Cardon. Closer é aquela que a gente usa o, o Flutter para chegar até lá, né? Só dá pra chegar voando. Tá, o que a gente vai precisar? Essa, essa configuração aqui tá muito boa. Vamos descer. Vamos lá. Tá vendo aquela colmeia ali? Vamos atirar nela de longe até que ela se destrua. E aí, ó. Suga todo o dinheiro. É muito dinheiro que cai ali. Não consigo acertar aqueles bichos. Tem mais outra ali, Beleza. isso aqui, galera? Já tô com 90 mil já. Só nessa brincadeira. 90 mil... É, 90 mil e 180? Deixa eu ver. É. Vamos só conferir, então, mais uma vez isso daqui. Mas se vocês quiserem farmar em off, é com vocês mesmo. Eu vou pegar só um pouquinho desse dinheiro aí. Vamos ver no que dá pra fazer. Você conseguiu fazer 20, 200 mil? Tá ótimo. 20 não, 200 mil. E se você quiser farmar muito mais é, disso para fazer o upgrade em todas as armas... Olha, a não cobra muito para fazer o upgrade em todas as armas especiais. É muito caro. Mas eu vou usar só o Active Buster mesmo? Provavelmente. 93 mil... 97 mil é cerca de 3 a 4 mil. É Zenith que eu consigo puxar disso. O 100 mil wow. é muito bom fazer isso, galera. Então é o seguinte: eu vou meio que farmar até uns 200 mil aqui. Já chegamos aqui a 100 mil. Fazer mais 100 mil não vai demorar tanto. Então, eu vou fazer um corte aqui no vídeo, só para vocês não ficarem esperando tanto. Eu recomendo que vocês façam isso em off, só para facilitar um pouco as coisas. E é isso aí, a gente se vê daqui a pouco. Ok, então, estamos de volta. Eu consegui farmar aí 200 mil zenes, não demorou muito mesmo. Então, ok. Vamos fazer o seguinte: vamos voltar pra Downtown e fazer umas compras. Row. Ups. Ah, Deita. Ah. Special Apples. Vamos mudar então para Active Buster. Downtown. E yes. Aí a gente já comprou a melhor armadura pro Mega Man, né? Que reduz o dano em 75% Maximiza o HP do Mega Man, porque tem itens pra comprar é, pro Mega Man É... Comprar mais coisinhas pro Subtanque Mais unidades E a gente vendo o que vai dar, né? Primeiro de tudo, uh, Kevlar Jacket omega, Vamos lá. E pobre Life Compra tudo. E já não tem mais. Comprei o último Life Gauge. Uh, comprar mais 5 disso. Então, acho que tá bom. Ok. last Unit omega, Eu posso vender, inclusive, algumas partes acho que eu não vou vender. Essas Blast unit R. Eventualmente eu vou vender isso. Refill. Já tá cheio. Ah, ela enche quando eu compro. Beleza. Então tá. Eu tenho 10 sub tanques Ah, minha vida tá no máximo. Se eu precisar comprar mais alguma coisa, eu vou comprar. Mas por enquanto não. Acho que tá bom assim é, o que a gente vai fazer agora? Bom, uh... Vamos fazer então... Como é que eu posso dizer? O terceiro... A terceira subcidade, né? E vai ter um chefe lá muito interessante. Vamos lá, vamos entrar aqui? Aqui é um caminho mais curto pra gente chegar lá. É, só entrar nessa porta aqui. Hum, vejamos pra cá. Essa descida aqui. Eu abri aqui com uma broca e essa parte aqui está conectada com o main gate. Com o portão principal. Já leva a gente direto pra aquela sala central onde tem um Cerberus. Que facilita muito a nossa vida. Só ir direto. vamos lá aqui a gente chega num galpão e a gente, ele tá fechado né pra essas cercas o único jeito de chegar nesse galpão é né pelo subterrâneo e vamos entrar nele vamos lá cutscene think you're doing. Don't touch me! What to hold up, Tron? If you don't hurry up, there's not gonna be any pizza left. Huh? You! What are you doing here? Tron? hurry up, get on board. It's time to activate. Bruno This robot is my masterpiece! You're welcome to try and stop us. But you won't stand a chance this time. See you. W wait. Thanks for waiting, Teasel. Let's go. Everyone ready? We're moving out. Roger. Miss Trun looks happy. <laughs> It's powering up! Batalha contra Teodoro e Bruno. Os Bones criaram um robô novo. E eles não morreram naquela queda. O que é bom, porque eu gosto deles. Ai, é, ai. É. E a Trombone tem sentimentos pelo Mega por mais que ela não entenda. Ah. Esse robô, ele tem arma nos ombros, nos joelhos, nos pés... Nas canelas. Você ainda solta esse laser pelas mãos aí, esse golpe. que é muito poderoso. Ah, o alcance desse aqui não tá muito bom ainda. Tá, se tiver problema, ele se esconde atrás da desse negócio aqui. Vai facilitar um pouco as coisas. Nem alcance Esse negócio é teleguiado hein? Mas assim, o ponto fraco dele É no meio, né? na estrutura central Mas se você quiser destruir todas as outras armas Pra facilitar as coisas, você pode Ele tá quebrando tudo Ele vai quebrar essa cidade todinha aí, Se você deixar ele girar por aí Mas não tem problema não Ah, como assim? Passou por dentro do negócio aqui. E ele destrói as casas também. <Sos> Sentiu incomodado. Au! <Sos> da saída dele. Dark Souls amigo, você está brincando? Eu não consigo destruir nenhuma das armas dele, é muito forte. Tudo. O tudo, me perda de vista. Muito difícil esse cara, mano. Poxa. Fazendo, vamos lá, tô quase lá. Se virar não. Ah. Ah, eu vou ter que jogar muito safe aqui. Ah. Ele é muito difícil. Eu consigo me afastar um pouco. Ele tá atacando essa casa aqui. Boa, boa! Quase que eu não consigo partir. Ele é o meio. <risos> Ufa. No, what's your name? Me? My name is Mega Man. Mega Man Volnut. Mega Man, is it? You know, I've been in this business a long time. But this is the first time anyone's ever given me this much trouble. Yet, it feels good somehow being beaten by you like this. Almost as though I've met my match. Teasel! I can face the facts. I lost you one. I'm gonna try to forget this entire incident. Ah, it feels good to say that. My heart feels as clean as the blue sky on a cloudless day. See you around, Mega Man. The treasure, we'll wait for our chance and take it from him. What you didn't think I was going to just walk away, did you? Oh, of course not. Now that's the teasel I know. You bet it is. Old teasel never gives up. I'll get that treasure sooner or later, one way or the other. <risos> ok, essa é uma das cenas legaisinhas até. Você achou que ele se redimiu? Redimiu nada. Ele só vai esperar o momento certo. Bom, antes de descer, então, na. Ah... O que eu posso dizer? Na cidade, eu preciso me curar. Porque eu levei muito dano nessa luta. É uma luta bem difícil. Ei, cachorro. Não, aqui não. Estranhamente, a Ro não vem por aqui, né? Ela não me pega aqui, mas aqui ela vem. Estranho. Aqui no lado W. Quer dizer, no lado do E, né? W é a cidade. Bom, já que estamos aqui. Vamos chamar ela. Eita, por favor, cure aí tudo. Ok, eu vou é... é comprar mais Energy tank. Não, só na verdade, eu não vou comprar mais. Eu só vou preenchê-lo com o que eu usei, né? Quanto vai custar mil? Ah, ok, 100 para cada unidade. muito bem Ok, então pra onde vamos? Vou uh... pegar aqui a Ro. Pedir para que ela leve a gente pra... para Uptown. Quero ver se os meninos lá terminaram o serviço deles. Uh, na verdade... Já, já tô nessa mesmo, então bora. Uh, Forte car, uptown. Aproveitar para pegar um tesouro que eu não peguei. São dois baúzinhos, eles não servem muito. Pera. Fiz caquinha. Eu literalmente disse uptown e eu realmente vim uptown. Não era uptown que eu queria vir, foi mal. Eu esqueci o nome, era... A prefeitura. Tem development, não suporte cá uh, City hall. <risos> uh, eu tô confundindo o nome dos locais. Vamos lá, pra cá. Aham! Aham! Eles terminaram. Tá bem bacana. Opa! Isso aqui não pode, hein? Adivinha só, nossa base terminou. Está terminado. o que você acha? Nós não teríamos, sido, é, não teríamos sido capazes de fazer isso sem você. Obrigado. Essa pilha de coisa ler era tinha nossos troféus. Eu acho que você pode pegar algo por você mesmo, se você quiser. Volte e veja a gente novamente. Ok. Malwolf Shell. É, o daquele robô do Tiso. Do o que eu enfrentei há muito tempo atrás. Eu gostei desse posto, uma caixa? Não, eu quero interagir com posta. Mega Man não quer interagir com posta. Essa personagem é alguém da Capcom? Eu não sei. Enfim, eles têm bom gosto. Ó. Oh. Tá. Outra coisa. Nossa, ficou bem legalzinho mesmo. É, botaram até uma rampinha de madeira dessa vez, umas pedrinhas ali. Ah, Botar uma cama ali. Um enfri... Uma geladeirinha, a cozinha, e foram aumentando aos poucos. Dá pra construir uma casa ali, pra, pra morar ali, né? Eu não sei porque alguém ia querer morar no meio da floresta. Não, tem gente que gosta da solitude. Ok, vamos descer aqui. Pegar os tesourinhos que eu não tinha pego antes. é dinheiro e uma Buster parte, Uma parte de Buster. Não é muito interessante essas coisinhas que a gente vai pegar, mas eu quero pegar do mesmo jeito. E até porque é por 100%. Aqui. Eu nunca tinha vindo aqui. 1960 Zenes. Excelente. Deixa eu ver aqui. Armadilha. Tem alguns baús aqui, mas só um deles é verdadeiro. esse daqui. Triple Access. Triple Access ele aumenta um ponto de range, é energy e rapid. Rapid ataque não ele é uma versão inferior do omni unit que aumenta um de todos os quatro atributos ele seria útil pra gente se tivéssemos vindo aqui antes mas por algum motivo eu esqueci desse local eu realmente esqueci mas tá aí todas as ruínas subterrâneas exploradas baús, pegos tem coisinhas ainda pra gente pegar, sim, com certeza. Mas isso a gente vai ver depois, meus caros. Objetivo agora, vamos fazer a terceira subsidade. Em quatro minutos, dá tempo? <risos> vamos ver se dá. Pera, acabei de vir daqui. Caminha pra baixo. Aqui. Não, sobe não, desce. Os bichos estão todos se explodindo ali. Ah, uhum. é, baú armadilha, porque eu já peguei os itens dali. Ok. Beleza. Infelizmente a Row ela não vem com carro até aqui. Eu não posso usar o Alck Talk pra chamar ela pra cá. O Talk, nossa. Que tecnologia avançada, hein? Esse gatinho caiu daqui de lá de cima até aqui. Eu, eu, eu tenho quase certeza que eu vi isso. Eu tô enganado. Eu já mexi nessas coisas aqui. Não sei. Aqui tinha os vendedores, né? O que eles estão fazendo aqui, eu não sei. Mas eles vendem algumas coisas. Eu não vou comprar nada. Pera aí, refil já tá cheio. Ok. Tá, vamos pegar então... É o próximo, a subsidiary, né? E aqui? Eu já entrei aqui? Não tem ninguém aqui. Ok. Deixa eu ver, o carro tá aqui, beleza Vamos para o main gate Que de lá é mais perto de De ir pra sub-city Support car Old city Espera, ela me leva pra old city? Uh, ah, sim, né Onde eu lutei, né, contra os ah, não, faz sentido. Essa parte aqui ela leva mesmo. É, então é mais perto do que pra mim. Agora, qual deles é, é esse daqui, ó? Esse tava dentro do galpão. Era obrigatório derrotar os bólias pra poder liberar o último, a última Severiciri. E aqui tem uma música muito boa, cara. Eu adoro essa música. Aliás, a, as músicas do Mega Man Legend são maravilhosas, do 1 e do 2. Eu gosto do estilo delas. Mano, eu tenho que aumentar o alcance disso, hein? Dano também. Vou precisar de muita grana pra isso. Pra enfrentar o último chefe, essa arma vai ser essencial. Dá pra derrotar o último chefe tranquilo com o Buster, mas... É muito mais fácil com isso. Bom... Tem armas melhores. Tem uma mais, é, que é mais forte do que essa. Mas é tão caro colocar o upgrade máximo naquela outra arma. Mais do que nessa aqui. É, chega a ser roubado. É como se o jogo não quisesse que você colocasse tudo no máximo da outra arma, que eu ainda não desenvolvi. Eu acho que eu só vou conseguir desenvolver ela quando eu completar o museu. Tá, vamos destruir essas antenas aqui. Opa! Botão errado sem querer querendo. Se eu destruir as antenas, significa que aqueles, aqueles robôs meio bípedes vão ficar paradinhos. Bom, esse aqui tá se mexendo. É porque tem outra antena por perto, então. Aqui em cima. Deixa eu subir. Um pouquinho mais longe. Tem mais, hein? Deixa eu meio que andar de lado, assim que eu consigo ter uma visão melhor das coisas. Hã? Não? Deixa eu ver pra cá. Ah, tá aqui. Ah, beleza. Tá bem escondidinho. Ele estava paralisado porque eu destruí a antena. Watcher Key. There! ser a última Agora, tudo que eu tenho que fazer é apertar a porta central. Game. Tá, abriu o portão central lá no fundo da... Da main gate. Hum, isso vai demorar. Tá, cadê a saída ali? Epa. Apertei sem querer o mapinha. Aliás, eu nunca mostrei o um mapa pra vocês disso. Não sei. Tá aí, Bom, o lance é o seguinte. É... Vamos abrir o central gate. E tem algumas... Algumas cutscenes não, é... Algumas side quests pra gente fazer Que vai liberar a partir de agora Algumas bem legais Deita, cura tudo Mas isso a gente vai só resolver No próximo vídeo, né meus amigos Eu acho que um ou dois vídeos Pra gente finalizar então, depois desse aqui Mega Man Legends Vai estar zerado Beleza então pessoal, muito obrigado aí por tudo o meu canal vai estar aí na descrição. Eu agradeço a todos que puderem chegar lá. Dar uma inscrição, uma força. E a é nós, galera. Falou e até mais. Tchau, tchau.